Tudo bem, tudo tranquilo, tudo belezinha, tudo na Santa Paz. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou fazer um, uma prestação de serviço muito bacaninha para vocês. Vocês que têm uma TV LG, eu acredito que seja para todas as TV, TVs LG, tá? De, de LCD. Quando você coloca um filme no seu armazenador, naquele pendrive, e conecta atrás da televisão, e você quer assistir um filme ou um, um seriado... E esse seriado, esse filme, ele tá com legendas em inglês, tá com áudio em inglês, porém, ele tem a opção de você dublar, ele já vem embutido no filme, a opção de dublagem, tá? É comum você espetar o pendrive lá atrás da TV e quando for assistir o filme tá lá em inglês, né? Com áudio original em inglês, não tem legenda, ou se tem legenda, a legenda tá em inglês, ele tá todo original em inglês. Muita gente não sabe... Que essa TV, ou esses modelos de TVs, ela tem a opção de você colocar o filme dublado ou até legendar, se tiver legenda embutida nele, tá bom? E aqui nesse vídeo eu vou estar tá explicando para você como fazer isso. Vamos lá. O filme, quando você vai colocar o filme, ele tá nessa condição aqui, né? É, então nós vamos colocar ali, ó, o primeiro aqui, ó, tá? Vou apertar aqui o, o OK aqui para ele iniciar. Tá bom? Pronto, eu vou deixar aqui no áudio já. Pronto aqui. Só para vocês verem que o filme tá falado em inglês. Na verdade não é inglês, é espanhol, né? Bom, vocês perceberam que ele tá em espanhol. Agora o que que a gente faz? Vem aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Ok. Vai abrir aquele espaçozinho ali, ó, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, a gente vem aqui, ó. Olha lá o que que tá acontecendo, ó. Tá vendo, ó. Aqui, eu trago pra cá, pra lá, como vocês mesmos sabem. Vou levar lá onde tá aquele bonequinho lá, ó. Esse bonequinho aqui, vou apertar aqui, ó. Opção de áudio. Alex, por que temos que preocuparmos por ele ele não se uma Porque acaba de enviar. Vou dar um ok. Vai abrir essa opção aqui, ó. Por supuesto. Vocês vão descer aqui. Para a opção 2. Ou para a opção 3, mas no caso a opção 2 aqui é em português. Vai dar um ok. Vocês vão observar que o áudio já mudou. Para. Não, não ajudou. Não, não ajudou. português. Então não esperando que ajude Miguel. Bom, então é isso aí, pessoal. Tá certo? Como tem condição de você dublar o filme, é uma questão de saber é, manusear. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tenho essa televisão aqui já há uns dois, três anos. Eu nunca me preocupei com isso. E agora eu assistindo, baixei um, um seriado para assistir, e assistindo ele eu estava ponriado com esse negócio de inglês, de espanhol, com áudio original, e eu não sabia que ela tinha esse, esse recurso. Até que função aqui eu descobri, eu sei que muita gente já sabe disso, isso aqui é para os leigos que não sabia assim como eu, tá? Você que já sabia, não, não é novidade nenhuma, tudo bem, mas é, a, a nossa intenção aqui é passar para as pessoas que não sabiam que tem realmente essa opção de você colocar o filme dublado. Isso se o filme tiver opção, quando você baixa um filme ou um, um seriado, tem lá a opção é, dual áudio, áudio, né? Dublado ou em inglês, ou em espanhol, enfim, né? Se tiver essa opção de duplo áudio, é, dupla legenda, e tem a opção de legenda em português, você tem como fazer isso nessa televisão, tá ok? Um abraço aí, fica com Deus, até a próxima. Inclusive, eu não mostrei, mas tem a opção de você colocar a legenda naquela mesma opçãozinha. Do lado do bonequinho, tem um, tem um negócio lá, um quadradinho, que tem como você colocar também, a legenda, é só você procurar naquela, naquela mesma linhagem ali, tem as opções que você pode fazer a busca e fazer a modificação que você quer, configuração, ok? Abraço aí pessoal, não esqueça do seu like, se achou interessante, compartilha o vídeo com aquele teu amigo que assim como eu não sabia, fica com Deus e até a próxima.